Nesse vídeo nós vamos ver as skins do maior inventário do mundo no CS Mas nós vamos ver essas skins no CS2 Galera, esse daqui é o inventário do antigo Cia Cat Agora ele mudou o nome dele pra 1 E realmente é o top 1 Esse aqui é o inventário imbatível O inventário mais caro de CS em mais de 10 milhões de reais E eu tô muito curioso pra saber como estão Todas as skins mais caras desse inventário aqui no CS2, tá? Aparentemente ele andou abrindo um monte de pacotes da coleção Anubis mas eu vou filtrar aqui pelos itens mais caros e cara, a extensãozinha que eu uso aqui avalia esse inventário em 2 milhões de dólares tá? Mais de 10 milhões de reais mas algumas skins que ele tem estão com preço errado é o caso aqui, por exemplo, das AK 661 Statue Track que ele tem tipo assim, a gente sabe que só essa skin aqui custa 400 mil dólares, então ele tem 4 AK 661 aqui que não estão sendo valorizadas direito cara, esse inventário custa uns 15 e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 E já que eu comecei falando das 661 que estão nesse inventário do maior colecionador do mundo Vamos começar por uma das skins mais caras que tem aqui, tá? E é uma lendária AK-661 stat Track E foi vendida recentemente uma AK bem parecida com essa Porém foi essa daqui com o Float Minimalware, né? Foi vendida por 400 mil dólares Essa do colecionador top 1 do mundo é Infield Tested, Ela vale um pouco menos, então deve ser algo em torno de 300 a 350 mil dólares Já começando com skin milionária e lendária demais vocês viram ali, cara, tem pouquíssimas AK661 StatTrek que receberam 4 Titans, é uma skin muito rara E aqui nesse inventário, além de ter uma 661 4 Titans, tem também uma 661 4 Powers, também StatTrek, essa daqui é a única no mundo Tá, não existe outra igual, é tipo assim Bizarro, né, é bizarro AK661 com os 4 By Powers Mas acabou acontecendo e veio parar No maior inventário do mundo. Outra 661 no inventário top 1 do mundo é essa Eu, há algum tempo, falei com Esse colecionador, perguntei se esse é skin estava à venda. Ele me disse que nada no inventário dele estava à venda e foi muito gente boa, inclusive, porque eu fiquei meio em choque é o maior colecionador do mundo e tal. E eu estava muito interessado nessa skin, né? É uma skin muito rara e eu queria trocar a minha 661 por essa, né? A minha 661 que tem um Titan aqui e o Dignitas aqui na madeira. Mas difícil conseguir, velho. Difícil conseguir alguém que tenha uma skin dessa aqui, 661, com dois Titans. É muito rara, tá? A maioria já virou quatro Titans. <risos> Os caras vão aplicando Titan como se fosse adesivo, tipo Crown, tá ligado? E pra terminar a coleção de 661 dele Outra única no mundo também, que é a 661 Fire Ice com três Titans. Existe outra 661 Fire Ice, só que é só um LB Power e um Titan. E um dos adesivos tá meio raspado, essa daqui tá perfeita. Cara, é tipo assim, é... <risos> o ápice, né? O ápice dos chineses aí Colecionando skins Porque eles gostam demais desses adesivos Cyber power e Titan Gostam demais da 661 Então o cara tem todos os combos hypados de 661 Essas quatro skins que a gente viu aqui Muito provavelmente somadas Dão um milhão de dólares, tá galera? É o preço real mesmo do mercado, velho Agora vindo na página 1 um, Onde estão os itens mais caros Que a minha extensão tá calculando, tá? Mas nenhum desses itens aqui é mais caro do que a 661 4 Titans Começamos com uma alp alta... The Lore Souvenir, que, obviamente, ela foi adulterada, né? Ela recebeu um Titan holográfico aqui, que é algo que não devia ter na skin, né? E, cara, é bizarro. Eu não sei exatamente qual seria o valor de mercado dessa skin, porque ela é única, né? Ninguém mais raspou um adesivo da Dragon Lore Souvenir e colou um Titan. Na verdade, tem uma outra Dragon Lore Souvenir que rasparam os quatro e colaram quatro Titans, né? Mas, enfim, ele tem essa daqui. E aí, ele tem uma segunda op Dragon Lore Souvenir, que é lendária demais, tá? Float Factory New adesivo do JW, que na época, era assim, um dos melhores Alpers, né? Nesse campeonato aí, lá naquela época que rolou em 2015 GW era realmente um dos melhores Alpers do CS Pô, adesivão da Virtus Pro no Scope Essa skin tá lendária, cara É uma skin que vale mais de um milhão de reais hoje em dia Porque ela é muito rara no Float Factory New E com assinaturas de Alpers, tá ligado? Aí temos um setzinho de 4 reason Hoje estima-se que esse adesivo tá custando um pouco mais de 40 mil dólares Eu não sei a última venda ao certo Mas esses quatro adesivos aí no inventário deles somariam 160 mil dólares. Seguindo, nós temos três Titans. Tá faltando um quarto. Cadê? Cadê? Mas como se não fosse bastante um, né? Ele tem três. Então, cada adesivo tá valendo 60 mil dólares. Esses três valem 180 mil dólares no mercado de hoje. E tem os iBuy Powers aqui, né? Um set de quatro iBuy Powers. Cada iBuy Power tá custando cerca de 50 mil dólares. Então, temos aí mais de um milhão de reais, né? 200 mil dólares esses quatro iBuy Powers. Cara, a coleção de luvas dele é sensacional. É gigantesca. Ele tem, acho que, todas as luvas importantes do CS. E a Red Maze, que é é, hoje uma das luvas mais caras Tem não apenas uma, mas duas luvas Vice Tem a luvinha King Snake Essa luvinha branquinha que a galera gosta muito, cara Ela é muito cara em Factor New nesse estado aí Com pouquíssimo desgaste Tem Pandora Minimal Air Float baixíssima aqui Quase Factor New 0.07 Luva Amphibus, eu não gosto muito dessa luva Mas eu entendo quem tem Essa coleção é falar o que não tem, na verdade, né? Tem aí uma Spermint, Super Conductor, minha luva favorita pra usar com Blue Jeans no CS Tem uma Crimson Kimono, não sei se tá bugado o pattern dela aqui no CS2 Mas eu acho que não é pattern top 1 Temos aí uma Sling Shot, cara, uma das luvas que mais tá bonita no CS2, tem que concordar E galera, tem muitas outras luvas Mas eu não vou ficar mostrando todas aqui, tá? Acabaram as Factor New, mas ele tem aí Quase que todas as luvas bonitas do game, tá, mano? Todas quase mesmo As feias ele não tem Começar agora a analisar as facas desse inventário Ó, tem já uma Butterfly Safira linda aqui Muito top A Doppler mais cara do CS E a Butterfly Emerald, né? Que elas estão pau a pau no preço hoje em dia, cara Tanto a Butterfly Emerald quanto a Butterfly Safira Já passaram de 100 mil reais M9 Safira também, por que não? E tem três House Insanas, né? House Touch Track com 4 Reasons que é o terceiro adesivo mais caro do CSGO. House Touch Track com os Hyperpores holográficos que são o segundo adesivo mais caro do CSGO. E acaba de vender uma 0.004 por 215 mil dólares. Então dá para ter uma noção que essas House dele aí todas valem mais de 200 mil dólares cada. E finalizando com House Touch Track com o adesivo mais caro do jogo, né? 4 times. Esse inventário, velho, esse inventário é sem base, irmão. Eu não sei o que que acontece, mas esse inventário é insano. Cara, essa faca no CS2... Tá diferenciado, né? diferenciado. Essa skin ela é, é uma controvérsia gigantesca, né? Porque é uma Gangnir com Weber Power no scope, né? Eu lembro quando essa skin foi craftada, eu fiz vídeo. Cara, essa skin é lendária, porque ela é única no mundo, mano. Aí ah, ele tem também uma entre duas que já foram craftadas, Gangnir com quatro Titans. Essa skin aqui vale cerca de 250 mil dólares no mercado atual, cara. Muito insano esse combo dessa WP com esses adesivos e um float baixíssimo, né? Cara, ficou bonita no CS2, hein? Você tá doido? Essa é é a Alp dos Sois, cara. Eu já falei pra vocês algumas vezes aí, mas... Não é brincadeira não, cara. Essa, essa Alp é muito cara, velho. Ele está com uma Dragon Lore com adesivo da Navi holográfico. Caraca, navio no CS2 tá bonito, cara. O adesivo, olha só como é que combina, mano. Gostei, velho. Dois adesivos ali do Guardian. Ah, e ele tem também esse combinho aqui, ó. Iwatch Lotus com 4 Reason, uma skin também que vale mais de 200 mil dólares. Cara, quase toda que skin desse cara vale mais de um milhão de reais, né? E esse Craft aqui é muito irado, porque combina demais, tá? No CS2 esses efeitos holográficos aqui, tá? Mano, tá supimpa, velho Olha isso, que lindo, cara Ele tem também uma das AKs mais desejadas e mais raras aí do jogo Que é a Wild Lotus com quatro Taitas, né, velho Essa skin aqui não combina tanto Mas é o flex, tipo, mais insano que tem Porque é o adesivo mais caro na AK mais cara Além de tudo, é um craft único no mundo, né Alguns dos crafts dele não existem outros E temos mais facas Carambit Emerald Carambit Safira Butterfly Ruby M9zinha Ruby Karambit Ruby, que não podia faltar aqui também M9 Crystal Web com Tay no Playside, cara. Irado, velho, irado. Uma Butterfly lore, bayoneta Safira. Tem de tudo mesmo nesse inventário, mano, ó. Alpezinha, Desert Hydra, com um adesivo da Navi e tal, os G2, ele colocou o Simple ali, né? Tem todas as facas Rubi Safira nesse inventário. Ó que doido, mano, um Craft numa arabesca dourada com quatro adesivos Krakow Gold. Ficou louco demais, cara, olha só. Ó, mais umas faquinhas, porque ele realmente tem todas as facas do CS, eu acho. Pelo menos todas as Rubi Safira e as principais Lore, eu acho que tem nesse inventário aí tem um crafizinho engraçado aqui na ah, alguém que rabara né A patinha dele ser paper Ficou legalzinho A galera na China faz muito esse craft não acabam as skins com adesivos dourados também nesse inventário agora parece que cara essas skins douradas estão insanas no CS2 estão é uma tendência algumas skins fade aqui nessa página né Ele tem várias Glocks insanas ó essa Glock eu nunca achei ela muito bonita mas cara é hype né velho quatro Titans, fica muito louco. Eu acho essa outra Glock dele mais bonita, tá? Que é a Glock com quatro Reasons. Os adesivos no CS2, eles estão meio grandes ainda. Eles vão consertar isso, eu acho. Ele tem uma Butterfly Fade, que é o mínimo possível de Fade, que é tipo 80%, que a galera chama de Butterfly Manga, né? Eu acho que fica bem diferente, fica bem legal, velho. E é rara pra caramba, mano. E ele gosta de Skeleton, né? Tem uma Skeleton um G, se eu não me engano, esse inventário, que a gente vai ver já já. E tem também o Skeleton Fade 100% aqui. M4 Temu Call com quatro Crows, velho. Tudo nesse inventário é caro, né, mano? Aí ele tem uma digo única no mundo, que é a Deagle Blaze, com três Titans holográficos. Também os adesivos estão um pouco grandes ainda no CS2. Eu acho que na digo vai ser consertado, provavelmente. E tem umas faquinhas Blue Jays, é claro. Começando com uma Carambit 853 Minimal Wear. Esse aqui tá entre os melhores patterns de Carambit Blue um azul oceano, bem limpinho. E o float dessa faca é muito baixo, cara. Essa faca aqui é sensacional. Questão de preço: olha, pelo float ser muito baixo, pelo menos menos 100 mil dólares essa faca aqui. Aí ele tem também outra Blue Jam, que é uma 269, ela é muito parecida com a 853 e muito parecida com a minha 442. Cara, essa daqui, na China, é uma das facas mais desejadas, porque o azul é bem oceano, é bem clarinho, pouco as manchas, tá ligado? Também é uma faca que chega a mais de US 100 mil dólares hoje em dia. A única Vulcan, Star Trek Minimal Air, com 4 Titans, tá aqui nesse inventário. Por ser Minimal Air, cara, ela perde um pouquinho de valor comparado com uma Factor New, que hoje passa de US 150 mil dólares, né? Como está Strike, é claro, mas mesmo assim é uma skin de mais de 100 mil dólares, tá ligado? 0.07 pisando ali em Factor New Ah, cara, essa daqui pra mim é uma das skins de AK mais lindas do CS continua linda no CS2, tá ligado? Essa skin de AK é perfeita, velho, também vocês sabem, eu tenho a minha lá, que é igualzinha só que com Float Factor New, né? Acho que é a única skin que eu tenho que é melhor que a skin que esse cara tem, né? Continuando, as Skeletons, cara, Skeleton é uma skin que ele gosta bastante, ele pegou essa 4.03 que é hoje o melhor pattern de Skeleton, né? Cara, facilmente mais mil dólares também essa faca, porque na época que ele comprou já custava cem mil dólares. É insano esse skeleton. Tem também uma Talon Blue Jam, né? Olha isso, velho. Muito bonita essa Talon também, gostei demais. No CS2 tá linda, cara. Olha só, velho. Tá mais bonita do que no CS a Talon, hein? Mais crafts com quatro adesivos holográficos. Temos aí uma Hyper Beast com quatro Dignitas ou de cada 2014. Nossa, o efeito do Dignitas no CS2 tá irado demais, cara. Demais mesmo. Aí ele tem uma scoutzinha aí também. Varias, né? Vai para Titan. Tudo que esse colecionador tem Geralmente tem aplicado aí os adesivos caros Se liga essa Diggle, Eu achei irada, mano Olha, diga o... Crimson com, tipo assim, 4 RGB vermelho, muito louco, mano. Ó, oh, eu acho que esse colecionador, ele, ele gosta do Brasil, velho. Mac 10, adesivos aí do Cacerado, Drop Vini e o holográfico da Fúria ali de Stockholm Home 2021. Caraca, será que ele gosta da Fúria? Irado, mano. Mais um monstro aqui no inventário dele. Essa AK, a galera da China gosta demais e o Wilson vocês já sabem, né? É o terceiro adesivo mais caro do jogo, então eles gostam muito também. Fazer o quê? Ele tem uma USP Orion com 4 Titans holográficos. Mano, isso daqui é raro, hein, velho? Na Boa Além daquela USP Ele tem essa também, cara Com quatro Reason holográfico Cara, cara, cara, mano Muito cara Tem uma 5.7 Case Harded Pattern Top 1 6.9.0, né Com quatro adesivos holográficos aí De Kato 2014 Fazendo tipo um combo fariais. E quatro dignitas até na fama dele <risos> Não podia faltar, né Cara, esse inventário é absurdo Eu acho que já tá beirando 20 milhões de reais Deixa um like se você gostou Porque esse é o maior O mais caro inventário de CS do mundo E a gente trouxe aqui em primeira mão no CS2, pra vocês sentirem aí como é que estão as skins no CS2 na né? iluminação aí da CS2, né? Ficou irado. Antes de ver o próximo vídeo, não esquece de deixar um like aí embaixo pra me ajudar. Tamo junto. Falou!